Olá, Santa Bárbara do Oeste, sejam todos bem-vindos. Estamos começando mais uma edição aqui do Jornal da TV SM Notícias nesta quarta-feira. Hoje é dia 8 de fevereiro de 2023 e a partir de agora o Nilson Araújo levando para você aqui as principais notícias da nossa cidade, do Brasil e do mundo. Você vai interagindo aqui junto conosco, tem o nosso WhatsApp que é o 933 9782-4426, fique à vontade, tá certo? Vai se inscrevendo também aqui no canal da TV SB Notícias, está aí na tela, clique no gostei e ative o sininho. Vamos em frente que atrás está cheio de gente, meu povo. Vamos falar de saúde, começando a edição de hoje, falando da vacinação contra a febre amarela. Aqui em Santa Bárbara do Oeste, a vacinação já está liberada nas UBS, nos postinhos de saúde de Santa Bárbara Então fique atento porque já começou a imunização é, Você que ainda não tomou a vacina Previna-se, viu gente? Previna-se Nós vamos é, falar aqui para vocês aqui, né, o, é, é, o público-alvo Que na verdade é, são pessoas né, de, de a idade é, A primeira dose na verdade da febre amarela O esquema vacinal é uma dose aos 9 meses de idade e a segunda dose aos 4 anos de idade. E a partir dos 5 anos a dose é única. Agora, no caso de pessoas com 60 anos, é necessário que estejam em um estado de saúde é, estável. Um né? estado de saúde aí não esteja comprometido. A vacinação, então, segue nas UBSs aqui de Santa Bárbara do Oeste. O BS do São Francisco, Regional Sul, Santa Rita, Cidade Nova, Molon, Jardim Esmeralda, Europa, São Fernando, 31 de março, Laudice Romano, Cruzeiro do Sul, Linópolis e Planalto do Sol. Você deve fazer o agendamento prévio dessas é, da, da vacina, tá bom? Olha o advogado que foi fazer um exame e acabou é, a arma dele. É, disparando durante esse exame, foi uma ressonância. Segundo informações, é, ele teria ciência já de que é, não poderia ter é, objetos metálicos ali no processo do exame. E no momento, a arma acabou disparando e ele é, veio a falecer. A informação é que ele não resistiu. É, inclusive a Ordem dos Advogados do Brasil, é, lá de Cotia, anunciou nessa semana a morte de Leandro Matias Novaes. Esse que aparece nas imagens. Uma fatalidade, né? O tiro foi atingido no abdômen pela própria arma que disparou de forma acidental no momento que ele acompanhava a sua mãe numa realização de um exame de ressonância magnética lá em São Paulo. Caso esse que é, repercute aí todo o Brasil, o caso aconteceu no laboratório Cura, que fica lá no Jardim Paulista. O advogado que produzia conteúdos na internet def defendendo é, o uso de armas foi levado ao hospital São Luís. Mas, de acordo com a polícia, a arma estava registrada. Novaes tinha, sim, autorização de porte, porém, antes de entrar na sala de exame... Ele assinou um termo de contraindicação de campo magnético né? do, do campo magnético de, para, para acompanhantes E em nota o laboratório afirmou que a data do acidente de Leandro e de sua mãe Foram orientados em relação a esses procedimentos para acessar a sala de exames né? Mas aí aconteceu essa fatalidade O rapaz aí não resistiu e veio a falecer Olha, vizinhos que moram ali do lado da moça que foi esfaqueada lá em Piracicaba, num condomínio, relatam que ouviam barulhos de discussões, barulhos pedindo socorro. A moça foi morta a facadas. É um caso quase idêntico ao que ocorreu aqui em Santa Bárbara do Oeste, há semanas atrás. Essa moça, ela foi vitimada, morta a facadas no condomínio, Lá de Piracicaba, no início da noite de terça-feira O crime ocorreu entre 18h30 e 19h No residencial localizado na Avenida Laranjal Paulista No bairro Campestre O suspeito pelo crime teria fugido do local de moto De acordo com a Polícia Militar é, Tamires Marques da Silva Recebeu pelo menos seis golpes de faca A arma do crime foi apreendida e segundo informações, a vítima tinha se separado do companheiro recentemente Após sete anos de relacionamento Eles têm uma filha de seis anos né Lamentavelmente, mais um caso de feminicídio aqui na nossa região A vítima, essa mulher, Tamires Marques da Silva Que é, foi golpeada pelo ex-companheiro E aí acaba... É, com a vida da moça, com a vida dele Que agora está sendo procurado pela, pela justiça A filhinha de seis anos, né, que agora o casal deixou Veja aí, uma moça bem aparentada E a polícia militar foi que atendeu a esta ocorrência Lá na cidade de Piracicaba Obrigado a você que nos acompanha aqui no portal Na TV SB Notícias Lembrando, se você tiver reportagens aí é, no seu bairro, na sua rua, entre em contato conosco através do nosso WhatsApp. Fique à vontade para você participar. Tem vídeos, tem áudios. Você pode gravar assim, ó, né, na horizontal e mandar aqui para este número, que é o 997 82 44 26 Tá certo, minha gente? Tá certo, meu povo? E vai se inscrevendo aí no canal da TV SB Notícias. Mexeu com você, mexeu comigo. Até amanhã.